O que fazer e o que não fazer em um apocalipse zumbi? Confira este manual para se dar bem e sobreviver na hora que o seu vizinho sem um olho começar a correr atrás de você no incrível, chocante apocalipse zumbi brasileiro. Muitos pensam que no apocalipse a situação será só pegar uma espingarda calibrada e tudo pronto, se resolve assim, na base da bala. Mas só os amadores pensam assim, na verdade precisará muito mais do que isso. Porque os zumbis podem até ser burros, mas com certeza são muito mais fortes que você. A seguir, coisas para não fazer em um apocalipse zumbi. Primeiro, Não pense que você é o fodão do apocalipse, isso só existe nos filmes, e olhe lá, não existe isso na vida real. Aquele zumbi lento, letalérgico, só existe na ficção científica. Na realidade, eles deverão ser muito mais rápidos, resistentes e fortes, como vários filmes já mostraram. Eles poderiam hipoteticamente resistir, por exemplo, a vários tiros de bala, usando a própria mutação feroz do vírus como um colete à prova de balas. Segundo, jamais pense que você estará seguro Dentro de casas abandonadas Principalmente se for uma casa abandonada e escura É bem provável que lá dentro esteja um zumbi morto de fome E entrar nela fará você abrir uma caixinha de Pandora Em que tudo pode acontecer Algo bom ou ruim Isso ocorre porque é provável que os zumbis sejam sensíveis a luz branca E a exposição poderia afetá-los e a essa altura do apocalipse, eles já invadiram todas as casas possíveis, devoraram os moradores e agora só aguardam você fazer esse erro besta de entrar numa casa abandonada escura. Terceiro, nunca, mais nunca atire só uma vez em um zumbi, ou no seu corpo apenas. Um zumbi não tem mais a porcaria do coração, ele é movimentado pelo vírus, que torna o seu corpo super hiper resistente. Você pode parar agora e pensar se compensa ou não virar um zumbi e ter, entre aspas, esses superpoderes. É claro que você ficaria muito mais forte, veloz e hiperresistente, mas terá que se preparar para aguentar a sua carne se decompondo. Quem atira certamente fará besteira de mirar errado. E assim dando mole à porcaria do zumbi. Então já sabe, hein? Mire na cabeça e manda o zumbi direto para o espaço. Quarto, você ama os animais? Pois, cuidado com o seu próprio pet a essa altura ou você protege ele ou foge dele. Porque essas alturas todos os cães, poodles da sua vizinhança e similares da cidade inteira já viraram cães zumbi. E adivinha só, a mordida deles pode ser pior ou no mínimo igual a de um zumbi humano. As células e estruturas físicas dos animais é muito parecida com os seres humanos, então na prática e na teoria eles também poderiam sim ser infectados com o nosso vírus X do vídeo. Os sintomas aí começariam com a perda de pelugem, olhos avermelhados, dentes cruzados ou deformados, então fique atento ao seu pet querido. Quinto, não guarde caixão. Mas calma aí, eu não digo isso no sentido literal. A expressão que eu uso aqui é popular, não guardar caixão, tá sabendo? Não ficar preso em só um lugar parado, com medo, mesmo que seja um lugar seguro, isso porque você pode ficar sem comida, certamente ficará sem água, e se não repor, morre de sede ou nutrição, não é mesmo? Além disso, ficar num só lugar é um risco alto para gangues e zumbis famintos. Então não se esqueça, de guardar caixão você pode acabar dentro de um. Preferência então se mova de ponto seguro em ponto seguro, sempre se movendo. Jamais guarde caixão, fique parado num lugar só. Sexto, se você é viciado em videogames, cuidado porque a sua vida mudou radicalmente. Você não terá mais a sua banda larga, seu wi-fi ou notebook. E agora game over na vida real, hein? Então é pra valer, e irá doer pra caramba, então cuidado com esse game over. E agora é a hora de você passar a equipar uma HK-47 na vida real, e deixar de ser o malandrão que toca de skin todo dia no Combat Arms por exemplo. Então se prepara pra ação e um bom apocalipse zumbi, se for necessário não se esqueça hein, Olhe atento.